Shalom! Mais uma vez te saúdo com a paz e a graça do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vi um vídeo hoje pela internet de um certo homem de Deus, que se diz ser homem de Deus, mas o que ele diz é totalmente contrário às Escrituras. Ele pega a palavra de forma literal e fala tal como ele entende com a mente dele carnal. E por conta disso, não, não, não dá para deixar assim de leve eh, esta situação passar sem repor a verdade bíblica. Por isso faço esse vídeo Mas antes de comentar sobre o que este certo homem de Deus Ou apóstolo ou profeta diz Eu queria que vocês vissem o vídeo E depois então eu poderia comentar em cima daquilo que ele diz Quatro, lê de novo apóstolo Levantou-se da mesa Ele levantou-se da mesa Tirou a capa Tirou a roupa E colocou uma toalha Pegou toalha e amarrou Significa que ele embaixo estava No peito estava Bem, é feiticeiro porque mandou alguém orar na igreja e Jesus é quem? É quem é mais bruxo do que o outro? Quem começou com as coisas de andar num? Sou eu ou Jesus? A Bíblia disse que E ele tirou a roupa dele Quer dizer que a frente dos discípulos dele ele estava E todos eles porque é feiticeiro? Feiticeiro não, não é feiticeiro Se eu sou feiticeiro, Jesus também é outro Feiticeiro E Bíblia, lê. Então você que é não sei que, como é que você vai orar com toalha? Tá bom. Domingo vou vir de toalha aqui na igreja. Você vai gostar disso? Jesus fez aquilo. Então Jesus também é outro. Jesus é outro. Obrigado. Aposto, vai mais para baixo. Bem, é bruxo. Bem, é bruxo. Eu não sou bruxo, eu imitei o que esse gajo fez. Se ele é bruxo então, eu também sou. O problema é que eles dizem que são seguidores dele. O problema de muitos não conhece Bíblia, só querem inflamar a boca. Eles não conhecem a Bíblia. É praticamente o que vocês ouviram e viram no vídeo. No livro de João capítulo 13, no versículo 4, é o versículo que ele usa né, para dar sustentação a essa visão dele carnal e descontextualizada da verdade bíblica, diz assim a palavra. Então Jesus se levantou, tirou a capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. foi Isto, na, isto aconteceu na altura da, da ceia. Jesus praticamente estava a se despedir dos seus discípulos então Jesus disse que tinha que lavá-los os pés, lavar os pés dos discípulos é, porque quem não fosse lavado os pés por Jesus não teria parte com ele não tem nada a ver aqui com nudez, a capa Uh, algumas passagens bíblicas ela traduzem como robe ou vestimentas, ou seja, na nossa realidade é, é tipo um casaco, é mais um acessório em cima da roupa. Jesus não estava nu, conforme ele diz, Jesus também não estava a fazer o que ele diz que ele fez, Jesus estava a lavar os pés dos discípulos, sendo ele o líder de todo cristão e deixou esta recomendação para nós, Nós, a água é a palavra de Deus, os pés é o entendimento espiritual, é isso que representa, Jesus disse assim como eu fiz para vocês, eh, ou com vocês, façam também isso vocês, aos vossos irmãos, nós hoje temos essa responsabilidade de lavarmos os pés dos nossos irmãos, aqueles que ainda não têm muito entendimento espiritual. Mas hoje é lógico que não é literal lavar os pés e nós pregarmos a palavra uh, que revela a graça, o amor e a humildade de Deus. Nós, quando pregamos uma palavra que traga amor, que, que desperta o amor adormecido no coração do nosso irmão, que tira toda a condenação e culpa e coloca a consciência do nosso irmão uh, de acordo com o amor a graça e a justiça de Deus na vida dele, então os pés deles foram os pés dos nossos irmãos que nos ouviram pregarmos esse evangelho de Cristo, eh, são lavados, ou seja, um entendimento espiritual, a capacidade de entender as coisas espiritualmente. No livro de 1 de Coríntios, no capítulo eh, 11, versículo 19, diz assim a palavra, «Pois é necessário que haja divergência entre vocês» para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. É necessário que esse nosso uh, irmão, entre aspas, uh, traga algo que cause esta divergência, este desentendimento, para que aqueles que já estão adiantados na palavra da justiça de Deus, do amor, da graça, se pronunciem, tragam a verdade para que o povo, então, saiba. É nada mais do que isso que eu estou aqui fazer, não sou melhor do que ninguém, mas eu creio que o meu irmão, ou seja, esse irmão ali está totalmente errado e mostrou ser um homem muito orgulhoso, cheio de muitas manias e enfim, só mesmo a graça de Deus, vamos orar por ele, que Deus tenha misericórdia dele. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, ao versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus se levantou, ou seja, Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma... Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, reconhece não reconhecemos o Espírito do mundo, ou seja, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a palavra, não aceita as coisas que vêm da palavra de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. A palavra de Deus é discernida, é entendida, é compreendida espiritualmente, meu irmão. E não como esse pseudo profeta, o homem de Deus, está eh, a interpretar a palavra. Ele interpreta fora do contexto. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a palavra de Deus, é a capacidade que Deus nos dá de entendermos e compreendermos a palavra de Deus de forma espiritual, discernindo a palavra de Deus espiritualmente. O que este homem ali de Deus, ou este pseudo-profeta, não tem. Logo, nós concluímos que ele não tem a mente de Deus, que é Cristo dentro dele. É, que Deus tenha misericórdia dele. Que Deus perdoe os pecados dele. Que Deus salve ele. Que Deus abençoe ele. Muito mais ainda, aquele povo uh, que está a ser levado para o erro Através desse homem que não conhece para onde uh, uh, vai. Ou para onde está uh, guiar esse povo. Logo, que Deus tenha misericórdia. Esta é a nossa oração. Eu fico aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido e tenha-vos ajudado aí em alguma coisa, este devocional, ou seja, esta, esta palavra esclarecedora né, da Bíblia. Shalom, até mais.